Eu venho de uma longa e cansativa caminhada Em que tive como companhia na estrada Dessa minha alma hoje tão calada A minha própria sombra inanimada Tantas pessoas passaram por mim Infelizmente, algumas delas chegaram ao fim E partiram silenciosas Machucando, ferindo-me por dentro Entristecendo o meu sorriso Encharcando de lágrimas meus olhos Que jazem tão sem esperança Na vida que se tornou tão banal Frustrando o mais sublime ideal Eu não sabia que a primavera um dia iria acabar, eu não sabia que o inverno voltaria e que eu iria voltar a chorar, eu não sabia que acabaria a alegria, eu não sabia que era longa esta minha caminhada e que pessoas me decepcionariam ao longo dessa estrada sem nenhum peso na consciência, elas me abandonariam e que, de certa forma, elas também morreriam. E hoje, ao lembrar-me delas, daria um sereno sorriso de alívio, pois elas saíram do meu convívio e eu sobrevivi a toda dor e já não mais me machuca a falta de amor. Pois perdi o medo da solidão. Mas ainda tenho um enorme receio de machucar este meu coração. Hoje eu me sinto até um tanto imune. Por isso já não sofro mais. Para mim tanto fez ou tanto faz. Não trago comigo mais aquela obsessão. Já não me angustia o coração. Nem tão pouco me entristece quando ouço uma triste canção E quando ouvia me fazia chorar Eu aprendi que é preciso prosseguir Seja no outono, inverno, primavera ou verão Seja na mais profunda alegria Ou angustiante tristeza no coração Eu sei que tudo não é em vão Pois a vida é apenas um estágio, um aprimoramento para o futuro que está por trás de um invisível muro além do horizonte. E depois que eu subir o um monte, por onde um dia passou Jesus levando aquela enorme cruz, viverei para sempre, eternamente, na sua luz.